Essa sala está é, exalando inovação, tecnologia, está exalando monetização, pessoal. <risos> Fique à vontade aí, William. A sala é toda de vocês, eu vou ficar aqui no background, ok? Obrigado. É, obrigado, Fábio. Para a gente é super legal estar aqui, é, participando do, do programa. É, queria... Introduzir os painelistas, né? A gente vai ter a Alice, vai poder falar um pouco mais sobre ela, o Vlado do GV Angels, vai falar um pouco sobre ele, GV Angels, é, o Ivan Marques e o Guilherme da Féa Angels, vão poder se apresentar brevemente, e o Rubens também da Poly Angels, né? Do nosso lado, GV Angels é o grupo de investidores anjos, formado por ex-alunos da GV, a gente investe em startups uh, early stage a faz cheques de 400 ou então um 1 milhão de reais em média, é, e a gente olha para empresas no Brasil inteiro. Tá? Eu queria pedir para Alice se apresentar, depois o Vado, o Ivan, o Rubens e o Guilherme nessa ordem. Então, Alice, fala um pouco para a gente sobre MIT Angels e um pouco sobre você. Legal, obrigada, obrigada William, obrigada Fábio pelo convite de estar aqui com vocês, é um prazer enorme poder dividir um pouquinho do que a gente está vivendo esses dias aí. Bom, eu sou, eu trabalho há 30 anos com inovação e gestão tecnológica como consultora e eu sou ex-aluna do MIT, uh, particularmente Além de ser ex-aluna da sou presidente da associação dos ex-alunos aqui no Brasil, que somos em torno de 600 e em torno de 60 investidores anjos. Nós começamos formalmente a nossa atuação ano passado e investimos em early stage, é, mas que já estejam tracionando. É, então, é, vai ser um, uma oportunidade muito interessante poder dividir um pouco aqui com vocês o que, que a gente tem vivenciando nesse momento de cultura, vamos dizer assim. Obrigado. Ah, Vlado, você pode falar um pouco sobre você, um pouco sobre o GV Angels? Obrigado, Maria. Oi. Obrigado por estar apresentando. Eu sou o Vlado Teixeira, sou diretor executivo da GV Angels, sou engenheiro de formação, fiz mestrado na FEA, Fiz o SEAG na GV, trabalhei é, muitos anos com M&A, fazendo, fazendo M&A de middle market como advisor. Depois eu fui empreendedor em 2007, 2008, 2007. E tive um exit em 2013 de uma fintech que fazia terceirização de processo de crédito imobiliário, Nós vendemos em 2013 para Accenture e de lá para cá eu venho me dedicando para o bônus 100% do meu tempo ao ecossistema. Então, eu ajudo lá na GV, a é, GV, GV na verdade consome 70% do meu tempo, e, mas é, eu faço com prazer, viu gente? A gente tá, o William já falou um pouco, a gente está tá com investimento em torno de 18 milhões, desde que a, que a gente... Não, 18 milhões, 18, 18 empresas, né? Em torno de. Will, ajuda aí? É 7 milhões de investimento, Will, mais ou menos, que nós fizemos até hoje? Isso. Isso, 6.8. Beleza, gente. Então, estamos aqui. Rubens, você pode falar um pouco sobre você, um pouco sobre é, Polyangel? Claro, um prazer. É. Uh, bem legal essa iniciativa do SEBRAE, uh, São Paulo, bacana estar tá aqui no nesse bootcamp, tenho acompanhado algumas sessões, aprendido bastante, então, muito obrigado pelo convite, espero poder uh, retribuir. Eu uh, sou engenheiro formado pela Poli, fiz meu mestrado em Stanford, uh, e fui CEO de quatro empresas, e no Há quatro anos atrás, estou me dedicando a esse ecossistema de startups, e, e tudo começou quando eu vi o quão distante a Poli estava do ecossistema há quatro anos atrás, e junto com alguns ex-alunos, resolvemos aproximar a Poli do ecossistema. e Mesmo com alguns ex-alunos tendo participado e formado unicórnios, em geral, o público Politecnico estava afastado. Então, a forma, nós, há 18 meses atrás nós criamos o Apoli A Apoli hoje já tem 120 membros. Uh, nesses 18 meses até nos ajustarmos, começamos a, a criar o Deal Flow, mas já estamos com um Deal Flow forte. Já analisamos quase 700 startups e já investimos algo em torno de 2 milhões em seis startups. Essa é a história. Legal, Rubens, obrigado. Queria pedir para Guilherme falar um pouco sobre sua história, um pouquinho sobre a é, Angels. Legal, tudo bem, pessoal? Obrigado aí pelo convite. Uh, na verdade, eu sou o peixe fora d'água aqui, porque eu sou, sou colega e amigo aqui do Ivan, que ele representa a FEA Angels, eu eu vim aqui só colaborar um pouquinho, contar um pouquinho da, da experiência de Venture Capital que, que eu tenho tido uh, lá no escritório, eu sou sócio do Verano Advogados, lidero a nossa prática de Venture Capital. Também sou investidor anjo e também uh, uh, uh, fiz meu mestrado em Stanford, assim como o Rubens. Uh, trabalho com Venture Capital cerca de oito anos uh, aqui no Brasil, tenho visto um, um crescimento enorme no, no nosso ecossistema, e eu acho que o, o papel do SEBRAE para que isso se, de fato, capilarize mais e se pulverize mais como algo em todo o nosso país é bastante, é, é super importante. Tá? Então, agradeço o convite e aí acho que passo a palavra para o Ivan contar um pouquinho da FEA Angels. Então, vamos lá. Eu... Obrigado, obrigado. Guilherme foi muito humilde, porque ele que é o Head da área de Venture Capital do Escritório, ele sabe muito mais do que... Com certeza, muita gente, e eu, inclusive. Bom, falando um pouquinho de, de mim, eu sou ex-aluno também da FEA, é, a FEA é um grupo recém-formado, não faz tanto tempo, mas tem aí tido um forte engajamento da universidade é, e, da, e da da própria FEA para poder desenvolver o segmento de empreendedorismo. Então, a gente destaca até o um mestrado que de empreendedorismo que a FEA é, tem aí já está na chamada sétima turma e o foco é justamente fomentar o mercado de empreendedorismo no Brasil né, num cenário é, obviamente acadêmico como mestrado mas ó, o que a gente destaca também é, é a iniciativa de buscar trazer as empresas e os alunos para o ecossistema aí da universidade a gente tem aí feito ó, também alguns é, investimentos tem liderado alguns projetos, eu junto aí com, com a Poli, com a GV, a MIT e outras também, grupos de anjos, grupo sem, formado com 100% ex-alunos e também não só da fé mas tem também alunos não da FEA, é, tem alunos da, da universidade, por exemplo, o Opens, é, faz parte da, da, da fé Angels também, então a, a ideia é, que é, é justamente fomentar o a ideia do, do, dos anjos e de investimento anjo, no, no, no Brasil, e tendo aí como foco os estudantes da fé e também não da fé, é, no, no, visando aí fomentar cada vez mais o mercado aí de, de startups que recebem investimento de, de empresas. Yes. Legal, Juan, obrigado. Obrigado pelo, por falar. A gente tem uma agenda para hoje, algumas perguntas alguns temas que a gente vai ter discussão, então eu queria abrir um pouco a primeira discussão que a gente vai ter. É, a gente colocou aqui um, um tempo de três minutos por pessoa para a gente discutir um pouco. Eu queria perguntar para os panelistas, levando em consideração o início da pandemia até agora, né, que, que mudanças e tendências vocês é, enxergam no cenário de investimento anjo o comportamento ali na tomada de decisão dos investidores-anjos é, para esse cenário? Vocês acham que a gente vai ter menos investimento? Por quanto tempo isso pode durar? Queria que vocês trouxessem um pouco dessa situação. Eu queria começar pela Maria Alice, dar um pouco da perspectiva dela. É, obrigada, Olha Bom, é, nós estamos vivendo um momento de muita ruptura, uma ruptura que não vislumbrávamos, e eu gostaria de trazer uma mensagem mais positiva. Eu acho que a gente tem dois cenários, tá? No comportamento dos nossos investidores-anjos. Uma delas é toda grande ruptura traz grandes oportunidades. Então, de fato, a gente tá com o um olhar de observar isso, identificar startups, mesmo que as stages que vão navegar nesse novo cenário, no novo normal, vamos dizer assim. Então, de fato, alguns setores provavelmente vão ter uma oportunidade muito grande e quem inovar nessa onda de crescimento que vamos ter agora provavelmente vai ser muito campeão. Então, a gente está olhando com bastante cuidado esses setores. Por exemplo, tudo que está em torno de e-commerce vai bombar porque finalmente as empresas brasileiras vão começar a olhar para isso, né? algo que já vem postergando há tantos anos, porque o e-commerce brasileiro é algo muito é, baixa, a penetração do e-commerce no Brasil. Uh, também outras questões como educação online, coisas que estejam em torno de melhorar esse aprendizado, porque a forma... Como as aulas são dadas hoje online, são muito chatas, né? Então, a gente vai, ter, vai passar a ter muita uh, educação à distância. Uh, outros setores também, trabalho remoto, né? Muitas ferramentas que não sejam só as videoconferências, para a gente poder realmente trabalhar em time remotamente. Isso traz uma qualidade de vida absurda e também otimização de espaço. E saúde, né? Não podemos esquecer da telemedicina que a gente vai ter muita coisa nova porque, finalmente, estão regulando é, essa, essa área que era um tabu, que não se deixava operar nesse setor. Então, isso algum, só para trazer algumas ideias. Então, o novo normal vai passar por novos comportamentos do consumidor e das empresas e também novas oportunidades. Então, a gente está olhando isso, sim, porque vamos dizer que desse cenário de startup, no, em torno de uns, uns 10% vão trafegar nesse novo normal é uma grande oportunidade. Também a oportunidade de ativos mais baratos, porque o capital vai dar uma sumida. Então, sob a ótica de investidor, a gente tem de achar é, valuations mais razoáveis nesse setor. O outro cenário que eu queria apontar, somos todos humanos, estamos passando por uma volatilidade muito grande, então, nesse mês provavelmente nos próximos ainda dois meses, com esse cenário de muita incerteza, as pessoas, pessoa física, tende a segurar um pouco os investimentos. E Eu já consigo observar na nossa rede algo como 30% dos nossos investidores vão dar uma segurada e observar um pouco, mas nós estamos operando normal. Estamos olhando startups, operando normal e, lógico, tendo um olhar muito grande para as nossas investidas. É, acho que deu para eu dar uma, um sumário de como a gente está se comportando, como é que está sendo o comportamento dos investidores antes. Legal, Annalise, obrigado. Vlado, queria que você pudesse falar um pouco mais sobre como que você enxerga esse cenário, trazer um pouco da sua perspectiva. E aí, Vlado, se você puder entrar um pouco nessa última questão que a Maria Alice tocou, né? Quanto avaliação das empresas, o que você acha que pode acontecer, se acompanham public equities, e aí a gente vai ter empresas Perfeito. Eu. também. É. Perfeito. Bom, pessoal, evidentemente essa crise vai trazer um monte de mudança, né? na, na economia, vai, vai ter reflexo no investimento, vai ter coisas ruins, vai ter coisas boas, por exemplo, como, como coisa boa é a digitalização está voando, vai ter que todo mundo se adaptar, algumas vão ficar no meio do caminho, mas eu acho, eu sou otimista, né Quer dizer, eu criei minha empresa no, no meio de uma baita crise de 2008, então eu acredito que crise realmente traz muita chance. Uh, no, no caso do, do ecossistema, o que, que a gente sente que está que tá rolando? Uh, recentemente, a, a GVN fez uma, fez uma pesquisa com... 186 investidores. Isso foi 10 é, dez dias, dez dias atrás. Surpreendentemente, não eram 186 da GVANJA, eram uma parte da GVANJA e outros não. Deu que 50% deles continuam com a mesma predisposição de investir, e que com 40% diminuiu a predisposição. Então, isso já é um ponto interessante. Agora, o que, é que muda? É, o que é que muda na percepção dos investidores em relação à empresa? Primeiro, eu acho que é, os investidores estão olhando dentro de casa, né? eles estão tomando conta do portfólio, porque antes de pensar em investir em empresas novas, fundamentalmente a gente tem que ter um olhar para o portfólio. E na esteira disso tem uma coisa interessante, que quando a gente fazia um o investimento, muitas vezes a gente não olhava é, o follow-on. Então, eu acabava colocando 100% do que tinha numa empresa e mais fácil para antes, fosse para crescer, fosse para acudir a empresa, é, acabava não tendo, não tendo recurso para follow-on. Então, isso é uma coisa muito importante que está surgindo com muita claridade agora, que é todo investimento que fizer, fica de olho que vai ter um, um follow-on ou para ajudar a empresa lá na frente, ou para ajudar a acelerar a empresa. Eu noto que, que e, e, e tem investidores mais, mais cautelosos, evidentemente, é, menos dispostos a perder dinheiro, até porque, gente, é, teve uma coisa que é importante em sair, quer dizer, o, o PL da Bolsa era 16, o preço-lucro, antes da crise, caiu pela metade. Então, tem aquele investidor que pensa assim, olha, é, a, a Bolsa está começando a retomar, provavelmente duplique de preço em um ano e meio, dois anos ou até antes. Então, eu prefiro investir em Bolsa, bons papéis empresas consolidadas, do que entrar numa startup com chance de ganhar 10 vezes, mas com 70%, 80% de chance de perder. Então, isso, de certa forma, vai roubar, já está roubando, um pouquinho de um, uma parte dos investidores de, de startups. A outra, a outra coisa que também está é, trazendo, que já deu para sentir no Jovem é uma readequação de, do valuation, que estavam que esticados. Né? Então, é, pela experiência que a gente tem de um mês e pouco, de, de, é, de olhando startups, já, e já estamos com dois investimentos em curso, teve uma, teve uma queda de 30%, 35% no valuation. Os... Os, os empreendedores aceitaram numa boa, entenderam, então eu acho que vai se acomodar em torno disso. É, a gente, na GVN, gente gosta de fazer uma modalidade de investimento, que a gente já está fazendo há uns dois anos, que é, em vez de, de pré-definir o valuation, a gente faz me, mediante um desconto numa próxima rodada, é, com um desconto aí de, de, de X%, e estabelecendo um cap. Então, se a empresa for, for bem. É, a gente paga o cap, que geralmente é quanto a empresa veio e pediu. Se a empresa for mal, a gente, a gente faz o valuation pelo desconto que a gente fizer. É, e uma última coisa é a seguinte, o que eu sinto claramente dentro da GV Engels e no ecossistema, que há um aumento muito grande de disposição dos investidores de ajudar as startups, com mentoria, com apresentação de potenciais clientes, networking, isso é uma coisa que me alegra muito, porque está acontecendo com, com muita intensidade na GVR. A gente fez lá na GVS um esquema de pegar, pegar um, uma força-tarefa para ajudar todas as empresas investidas. Então, a gente separou os líderes, falou, fala, eles falaram com todas as empresas, fazer onde é que está pegando a roda, onde é que tem dificuldade, a gente está com 170 membros, pedimos ajuda dos membros, eles estão ajudando, estou falando com a startup, então, gente, isso é a coisa boa que essa crise está, está trazendo. É isso aí. Obrigado, Vlado. É, queria pedir para o Ivan trazer um pouco da perspectiva do Fé Angels, um pouco do que o investidor tem observado por esse momento. O que a gente tem acompanhado, assim, Especialmente lá no escritório a gente tem um, um, um termômetro muito grande de, de projetos. Eu acho até interessante o Guilherme mostrar um pouquinho que, quais são os segmentos que, que estão sendo atacados, estão sendo é, buscados. Mas o que a gente vê, especialmente é, é, é, lá, lá no Fire é que com o Covid o pessoal é, aumentou a demanda. O pessoal tem buscado maior, é, uma maior apetite para poder é, captar recursos. É, isso eu acho que é natural, muitas vezes porque está secando algumas fontes Então, que é um ponto que é razoável Porque a gente entrou num, num momento especial, extraordinário é, Mas, assim, o é, que a gente está, obviamente, analisando? Eu tenho muito projeto aí é, que, que vem de diversos segmentos A Maria Alice comentou de alguns segmentos que a gente ratifica São excelentes segmentos mas tem segmentos extremamente diversos. Então recentemente chegou com alguns projetos, por exemplo, de logística, segmento de, de, da parte de alimentos, segmento fintech sempre um segmento interessante que eu destaco porque fintech o banco central tem sido extremamente animado aí para poder trazer novas inovações no segmento regulatório. No, no aspecto regulatório, recentemente ele trouxe aí, ratificou as regras de, de Open Banking, então é, quando eles faz isso, obviamente vem uma enxurrada de gente querendo financiamento para desenvolver alguns braços ou desenvolver portfólios de produtos para, para o segmento, então a gente, a única coisa, ponto importante é que fintech é, é uma área que é capital intensivo, então no um momento quando você tem uma crise, é, o capital intensivo acaba ficando cada vez mais complexo de, de você conseguir. então Mas mesmo assim, a gente não desmerece justamente porque a inovação sempre está nesse mercado de forma bem intensa. Ah, e a gente está animado, a gente tem visto que ah, a gente está crescendo, nosso, o nosso grupo começou pequeno e hoje a gente está cada vez maior. E, é, já tem uma organização jurídica profunda, a gente já está organizado como associação, tem pensado em estruturar fundo, justamente porque com esse crescimento e uma demanda e uma aceitação muito grande dos ex-alunos, a gente está animado com o projeto de transformar o um grupo de ex-alunos em um veículo de investimento formal, com registro CVM, se for o caso, com um fundo, um FIP, que seja, é, ou qualquer outra estrutura jurídica que viabilize projetos de investimento. Então, a gente tem visto aí com bons olhos. É, obviamente, o Covid deu uma alterada no cenário, mas o que a gente vê, que eu destaco, é que é, a alterada, é, obviamente, trouxe mais gente na mesa, mas a gente está tendo mais cuidado de analisar. Então, esse é um ponto legal para poder aí, eventualmente ser discutido. É, quais cuidados o pessoal está tendo? A gente está tendo um, uma maior é, atuação um, em pesquisar, é, analisar por que, que a pessoa está buscando recursos, será que ela está numa situação financeira extremamente complicada ou ela quer dinheiro para um investimento, para um wrap para um, uma evolução interna. É, eventualmente, assim, é para evitar falência ou é para é fomentar a atividade? Então, a gente está tendo um cuidado muito grande para fazer essas análises e tomar a decisão, para apresentar para os, para os associados da FEA Angels é, a maior transparência possível para poder a, ajudar a tomar a decisão. Né? Eu acho que é isso que eu destaco. Oh, legal, legal, Ivan. É, queria perguntar para o Guilherme. Guilherme, o que você pode trazer de, de pontos aí segundo o seu análise? Maravilha. É, eu acho que. Você está me ouvindo bem, né, William? Está me ouvindo bem? O, o meu microfone. Valeu. Consigo te ouvir bem. Cons... Maravilha, Consigo obrigado. Te ouvir bem. É, acho que alguns pontos, né? Enfim, Maria Alice e Vlá é, colocaram muito bem o, o que eu tenho visto nessa prática aqui, é, já fundos, né? Se a gente pensar, né, depois do Anjo, né, num, num estágio um pouco mais subsequente, Capital Semente, Série. É, vários fundos parados, um pouco, estão de uma certa forma novos investimentos e olhando para dentro, olhando para o portfólio e tentando salvar as companhias que estão no próprio portfólio uh, desse portfólio a gente já tem alguns casos, né, alguns clientes onde a gente está trabalhando em, em Equihire e alguns a gente sabe que acabou o runway delas e que elas vão fechar, né? então a ideia é como fechar a empresa sem que uh, você tenha que possam subir para os investidores ou para os sócios, né, para que ela seja encerrada de uma forma é, sem gerar prejuízos ou contingências para as envolvidas. Uh, e o outro ponto acaba sendo, a gente está trabalhando em alguns equity que são base. Basicamente... Eu não consegui sobreviver com. Até agora eu vou tentar ser absorvido por um grande conglomerado, uma empresa maior, grande que esteja. Então, uh, uh, eu acho que são até tendências que a gente talvez veja próximos uh, em próximos meses. Uh, eles já falaram também um pouquinho de down rounds, ou seja, valuations, inclusive, que podem mais do que de rodadas anteriores, a gente vai começar a ver isso, a gente estava vindo num processo de um hype muito grande, de valuations cada vez maiores, vários valuations, inclusive, dolarizados, né? uh, por, por se tratarem de estruturas mais, uh, no exterior, e aí, com essa escalada também da nossa taxa de câmbio, eu acho Tende a, a trazer valuations para reais e, e tende a trazer também para um, um, valuations que hoje possam ganhar ganhos maiores no futuro. Tem estudos no Vale do Silício que dizem que os fundos que, que tiveram mais são aqueles que começaram a investir nos períodos de crise. Então, a, a, aquelas, o, a daquele fundo tende a ser melhor do que estão a... investindo só na época do, do bull market, onde os valuations estão muito altos. Né? É, tende a ser também um momento bom para todos, né? Uh, eu acho que de, de uh, uh, setores do mercado que vocês... Uh, eu tenho alguns clientes que trabalham com criptoativos, que estão indo bastante bem, né? Tem, tem apresentado bons retornos na uh, fase. Uh, como o Ivan colocou, a gente tem etapas de logística que estão indo super bem. Várias de healthcare, inclusive as de healthcare, várias que estão atacando de alguma maneira problema da COVID e se adaptado. Então, tem nos dado muito orgulho de, de trabalhar com esses clientes de alguma forma, é, seja trabalhando, que é um hardware para trabalhar, por exemplo, com respirador, seja trabalhando com tecnologias para detectar é, a COVID em exames invasivos, enfim. A gente tem visto muita coisa bacana que tem nos dado muito orgulho, mas acho que era um mercado que estava em pleno crescimento, uma expansão, uma, uma muito positiva e que agora talvez se retrata no curto prazo. Mas acho que a perspectiva de prazo, para quem investe em venture capital, pense em 7, 10, 12 anos, ainda é positiva. O Brasil ainda é um país carente de muita inovação, de muito inovação em startup, e eu estou bastante otimista no mercado no longo prazo. Legal, é, Guilherme. Eu queria pegar um gancho, um pouco do que o Vlado trouxe na conversa, acho que Maria Alice também tocou um pouco, é, para a gente discutir o que, que seria o papel do investidor anjo nesse momento de crise, momento de Covid-19. Como que vocês estão se relacionando com as empresas de portfólio e aí entender um pouco mais de... São né? o que, que foi feito, se vocês estão colocando os anjos em contato direto com as empresas, se vocês estão colocando os líderes dos investimentos em contato direto, entender como que a rede tem entregado o, o smart money que ela promete. Você pode começar, Alice? Claro. Bom, eu, se pudesse ser direta e sucinta, eu diria que o nosso papel é fazer com que as startups sobrevivam bem este período, porque inclusive quando a economia voltar uh, elas estão bem posicionadas. E acho que a gente tem dois contextos de startup, aquelas que estão capitalizadas, que acabaram de fazer algum aporte, né? e aquelas que não, que não estão com tanto dinheiro. Então, a forma de a gente ajudar é um pouco diferente, mas, ambos os casos, o nosso papel é fazer com que elas sobrevivam bem. Então, aquelas que estão bem capitalizadas, provavelmente vão poder ainda melhorar seus produtos e seus serviços, para, na hora que o mercado voltar, elas estão muito prontas para escalar nessa, nessa retomada da economia. Já aquelas que estão com o um capital um pouco mais curto, uh, a gente tem o papel, talvez, até de fazer um, não vou dizer um micromanagement, porque a gente nunca se intromete nas decisões dos, dos founders, mas a ajudar mais. Então, o que a gente tem feito concretamente é ao invés de ser só o líder conversando com o founder da startup, nós estamos fazendo reunião com todos os nossos investidores daquela startup. De forma que a gente ajuda a talvez a dividir o problema em etapas e como tomar as decisões e trazer uma amplitude um pouco maior do cenário. Então, foi, só para exemplificar, nessa semana nós acabamos de ter um call com uma das nossas investidas, e que a empreendedora estava meio com a cabeça de que ela não estava no mercado oportuno, ao contrário, ela está no mercado, se ela identificar um nicho que vai consumir ainda mais, porque eles são puramente digitais, ajudam equipes de venda, de suporte digital, então, se eles conseguirem identificar qual segmento das médias empresas que eles já são, que eles trazem esse serviço, provavelmente eles vão ter uma oportunidade muito grande. Então, nós somos ajudando o empreendedor a entender os prós e cons e, e trazer um, um pensamento talvez mais amplo. Além de que, se somos smart money, é essa hora que a gente tem que abrir portas, trazer outras perspectivas mais do que nunca. Então, isso a gente está fazendo, sim, só que, em vez de deixar isso na mão de um líder, a gente está trazendo todo o nosso brain para ajudar, e nossa rede de contato para ajudar aquela startup neste momento. O, e, naturalmente, como o Vlado falou, follow-on, né, porque o capital vai estar tá mais escasso nesse momento, então, a gente está com um olhar grande para segurar o follow-on e garantir que aquela startup continue. Né. Eu gostaria também de trazer outro detalhe, e aí eu acho que as empreendedoras mulheres são melhores do que os homens, aí vem meu lado feminino, que é controlar o caixa anyway. Mesmo estando com caixa, com pouco caixa, é o momento de rever, fazer um stress test, ou seja, fazer cenários em piores cenários para entender o que dá para cortar e o que não dá, porque a gente também tem que garantir a startup evoluindo. Então, nesse sentido, a gente também está ajudando. Né, fazer esses stress testes, né, trazer cenários para as startups. Acho que, Boa. basicamente, assim, para não tomar muito tempo, é isso que a gente tem feito. Obrigado, Maria Alice. É, Rubens, aproveitando que acabei de passar na última pergunta, né, por equívoco, você pode trazer um pouco sobre... O que vocês estão vendo para esse cenário e o que é o papel do investidor Anjo nesse momento? Dá um pouco da sua perspectiva, por favor. Legal. Uma coisa, voltando um pouquinho na primeira pergunta, né, sobre o comportamento agora do investidor Anjo, uma coisa que a gente nota é que não é uma coisa monolítica, né? você, não, você não tem o mesmo tipo de comportamento disseminado. Né? Como foi dito, tem alguns, alguns investidores mais experientes estão no ecossistema há algum tempo, já tiveram uh, um ciclo de investimento de startup, e a gente nota que esse investidor tem um tipo de comportamento. Já o investidor que estava entrando no, no, no ecossistema porque uh, a, a bolsa estava muito alta para entrar ou porque uh, a, o deixar o dinheiro em renda fixa não estava rendendo, então ele estava começando a se interessar por esse investimento alternativo. Este, obviamente, tem que, num primeiro momento, se assusta, né porque ele não está escolado nesse tipo de investimento, ele tem como referência os outros tipos de investimento, né e mas, passado o impacto inicial, é interessante, principalmente aqueles que fazem parte do grupo de investidores anjo, acabam entendendo um pouco uh, uh, uh, o porquê esse investimento precisa de um tipo de raciocínio diferente do que os investimentos tradicionais. Como foi dito, o investimento é investimento de longo prazo. Então, de uma certa forma, é mais interessante para o investidor anjo que a economia esteja bombando no momento de saída não não tanto no momento de entrada né? no momento de saída é onde você vai recuperar o investimento e se a economia tiver atuando de forma forte provavelmente a empresa vai ter uma uma condição melhor de de, de passar para a próxima fase com valuations mais alto que aí sim é onde você tá recuperando o investimento Então como a economia é cíclica e agora nós estamos num, num momento de baixa, é muito provável que aquelas startups que você está investindo hoje e que sejam boas startups, você vai estar tá fazendo a saída dela daqui a cinco, seis, sete anos, onde provavelmente, de novo, olhando o ciclo da economia, você vai estar tá com a economia num bom estágio. Então, uma vez entendendo isso, né, você começa a olhar a alternativa de investir no, no agora, em boas startups, muito mais uh, atraente. Isso, e, e, e eu acho que esse é o uh, uh, o, o que uh, hoje, depois daquele impacto inicial, a gente está observando o nosso grupo. Tanto é que todos os eventos que nós estamos fazendo tem estão tendo participação quase que total do grupo. Né? Até estamos com... Uma problemas com o nosso Zoom, que capacidade é 100, e nós temos 120, então já vamos ter que dar um pouquinho mais de dinheiro lá para a turma do Zoom, né? E então é um, é um processo bem interessante. Eu acho que tá. E obviamente, uh, aí endereçando um pouco o, o aspecto do, do papel do investidor anjo, né? Eu acho que um papel muito importante é o apoio emocional, sabe? Nesse momento, você tem essa turma, muitos deles que não... Né? Você tem grandes empresas, você tem CEOs aí meio desesperados, imagina um fundador, um empreendedor, o um momento psicológico difícil, tanto do lado pessoal como do lado da empresa, né? Então, o primeiro, o primeiro papel que a gente tem trabalhado é olha, vamos dar esse apoio para essa turma, não só o apoio de, de negócios, mas também vamos criar uma zona de conforto para bater papo, maior disponibilidade. Né? Vamos fazer eles, entre os investidos, eles terem a oportunidade de também, entre eles, trocarem ideias. Hoje mesmo, em paralelo a isso que está rolando, está rolando uma, uma, uma reunião entre os nossos investidos, falando sobre como um pode ajudar os outros. Né? Então, esse, esse primeiro lado de ter certeza que as pessoas estão bem de cabeça é muito importante. E depois, é, é, é, é dar um pouco da visão realista, né? porque o empreendedor, por natureza, é um cara otimista. Né? Então, dar a visão realista, forçar um pouco pensar em três ou quatro cenários, desde os cenários, olha, isso volta rápido, uh, três ou quatro meses a coisa volta, até o cenário, isso não volta, né? uh, e, e então, quais as alternativas em cada cenário? Tentar não, não, não usar uma mesma premissa para uh, as decisões, tentar uh, montar premissas diferentes, em cenários diferentes, e aí... Uh, usar o sistema de DEFCON aí para ver em que momento você tem que mudar o seu a sua a sua estratégia né? legal acho tá... que é mais ou menos essa linha mesmo Rubens e, e só assim, por último gente respeitar o tempo é. só mais para. um detalhezinho está muito próximo do das decisões críticas esse né? é, ponto é muito relevante Vlado, é, fala para a gente um pouco sobre o que, que você acha que é o papel do Investidor Anjo nesse momento. Então, nesse momento, Will, eu vou falar para os investidores. Eu não sei como é que está a disposição, aí, se é mais investidores ou mais startups, mas eu vou falar para os investidores. É pessoal. mentoria, mentoria, mentoria. Eu acho que, nesse momento, eu acho que a rep... é muito fácil fazer cheque, né? Mas eu acho que a reputação, das redes se constrói em momentos como esse. Então, as startups sempre lembrarão da, da, daquele momento que teve que elas tiveram crise, brava como está acontecendo, e qual foi o respaldo que os investidores deram. Então, a gente está muito ansioso disso na GV Angels. Então, a gente construiu, comentei no outro painel, que a gente é, está mobilizando os 170 membros, além dos líderes de investimentos que estão falando todo dia com as startups. Eu fui líder de, das, das 18 startups, eu fui acho que seis ou sete lá, eu estou falando diariamente com as startups, levando o que a gente consegue levar. Quer dizer, é um pouco o que o Rubens falou, é importante a questão de respaldo emocional, é, é muito importante mesmo, porque o pessoal... É, se destabiliza muito, tem startups é, sugerindo para, para os investidores que, que devem ir de encontro às startups, porque tem uma situação como essa, eu trabalhei muitos anos com turnaround de empresa, então é a mesma lógica, o, o cara fica inércio, e não consegue nem se mexer da cadeira, então a gente, os investidores que tem que ir lá e mobilizar. E, e aquele trabalho que já foi comentado aí, quer dizer, ajuda, a, a, com, ajuda as, as startups a construir cenários, uh, levando em conta a queda de receita, com o churn aumentando, com, com a perda de cliente, orientar a startup no momento como esse para ir de, de encontro aos clientes. Quer dizer, a startup sabe que no momento como esse provavelmente vai haver cancelamento. Então, o que que eu tenho orientado? Não espera o cara falar em cancelamento, você, vai, você já vai de encontro, ao cliente, com o um plano pronto, isentando o pagamento de alguns meses, quem quer perder, perder é, o cliente e isentar ele de pagamento de alguns meses, é melhor isentar. Então, ao fazer isso, é, um, é uma forma empática de, de, de falar com os clientes, isso daí tende a aumentar a chance de segurar. É, também foi falado antes, é claro, que a questão de decisões que impliquem em aumento de despesa recorrente tem que olhar muitas vezes, porque às vezes o cara está desesperado achando que o lançamento de um outro produto, naquele momento, pode salvar, mas pode ser que aquilo ajude a matá-lo, porque isso daí pode ser que o lançamento de um novo produto vai implicar em muitas despesas muitas despesas recorrentes e vai acabar, vai acabar prejudicando mais ainda. Uma outra coisa que acho que está surgindo agora, que não, não tinha e nessa crise está surgindo, é a, questão de, é a questão de ajudar as startups com orientação sobre linhas de crédito. O Brasil, infelizmente, gente, nunca teve linha de crédito de, de, de, de capital de giro para empresa pequena. É uma coisa que, desde que eu comecei a trabalhar, há 30, 40 anos atrás, já não tinha. Era só, era só para investimento. Mas agora parece que... E agora eu estou falando para, para os empreendedores. Estão surgindo linhas novas de Banco do Brasil, de BNDES para capital de giro, para microempresa, bancos regionais, tipo, BND, tipo BDMG, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia. Quem estiver nessas áreas geográficas, procure, porque está surgindo... Quer dizer, o tamanho da crise foi tão grande que esses bancos começaram a criar linhas para, criar linhas para atendimento de, de, de microempresa. Então, é isso aí. Obrigado, William. Legal, Legal, é, Uma coisa legal que a gente está tentando fazer, hoje em está rolando quase que um alcoólico anônimo lá entre empreendedores. Né? Eu sou empresa tal, meu problema é esse, eu preciso disso. Como que eu posso te ajudar? Como que você pode me ajudar? É esse o caminho. É, eu queria perguntar, então, agora para o Ivan, é, como que vocês estão trabalhando com isso nesse momento? Dar um pouco de, de cor aí sobre a Fé Eu acho um pouco que o Vlado comentou. Eu acho que a gente tem que. A ideia não é só o, o dinheiro, né? Você tem que dar um pouco mais. Um pouco a Maria Alice comentou também. A, o brain tem que usar nesse momento. E aí você tem por trás um, um, pessoas capacitadas, como o pessoal da ex-aluno da Poli, ex-aluno da GV, ex-aluno o MIT, eu acho que, que ajuda. Então aí, até destacando um pouco as faculdades, os grupos de anjos, de ex-alunos, é, a gente sempre espera um pouquinho mais, não só pelo dinheiro. Obviamente o dinheiro é o principal objetivo do, dos investidores, das empresas startups que buscam um investimento. Mas se você nesse momento tiver alguém que fomente, o Alice destacou caixa, cara, caixa é essencial. É, então uma pessoa que traga um projeto novo, novas receitas. É, obviamente, não novos produtos, eu concordo plenamente, desenvolvimento de novos produtos agora é, é um risco muito alto, como foi dito. Então, a gente tem visto até é, grandes empresas, instituições financeiras, por exemplo, que não querem desenvolver grandes produtos de crédito, querem fazer aqueles produtos é, certos e que, que sabem que vão ter um, um downside aí, está tendo uma redução aí de, é, operacional, justamente porque não é o um momento para fazer grandes... É, investimentos, grandes eh, produtos, novos produtos, grandes apostas, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, eh, se, a, se os investidores conseguem trazer muito mais do que dinheiro, trazer aí conhecimento técnico, pro, eh, contato, venda, tudo isso que possa fomentar o, o, o, o operacional da startup, aquilo que ela se pré depois a fazer, eh, esse é o foco. Eu acho que sem grandes aventuras, e, e focando no, no, no, no desenvolvimento do, da empresa como um todo, não só uh, com dinheiro, o dinheiro é muito simples, acho que é importante, obviamente, mas é trazer um pouco mais, ou um algo mais, é isso que a gente tem visto, que, é, e é o diferencial, e, e, e, e o que tem sido demandado da gente, é, é um, um ex-aluno que tem um contato na empresa X, é um ex-aluno que... Consegue ajudar com conhecimento de tecnologia para fomentar o dia a dia, da, aprimorar o dia a dia da startup. Então, esse é o um momento de reflexão: sentar que por que, que não está andando, é, será que não tem uma tecnologia, será que, não, obviamente, não faria grandes investimentos, mas eu, eu tentaria fazer algo para poder justamente se adequar à exigência do mercado. Então, por exemplo, um, a Maria Alice comentou sobre delivery. É, é, ajudar a, a no, no telemedicina, por exemplo, que isso é para fomentar, a, a, se adequar à atual realidade que o país se encontra. Então, eu acho que é, é bem isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar com o que a gente precisa, o que a gente quer. Hoje é solucionar um problema. A gente tem um problema muito sério aí fora, que é justamente não poder sair por causa do, é, do, do, da exigência de ficar em casa. A é, pandemia está aí, tem o... Um, um, o vídeo circulando. Então, quanto mais a gente tiver que ficar em casa e puder fomentar em casa a ah, startup, essa é uma demanda que, que, que os investidores têm é, e, e, e, e, e tem um anseio aí de um apoio dos investidores. Legal. Legal. Queria pegar um pouco, então, Guilherme, do, da sua perspectiva, o que, que você pode trazer para a gente de incremento? É, eu, eu concordo com tudo que eles falaram, né? Acho que esse é um momento onde, é, é, de uma certa forma, você constrói a sua reputação, né? E como investidor, como investidor anjo, como parceiro, é, esse acaba sendo o um momento onde, onde você, de fato, colabora, coopera, abre portas, é, dá mentorias, passa, passa conforto, é, compartilha ideias, modelos de negócios e, e, e tudo que você possa de uma certa forma, pensar para colaborar com, com o crescimento e sustentabilidade da, da empresa investida. Então, acho que tudo que eles falaram, de fato, é, é, é bastante relevante. Eu, como se, se fosse uma startup, com certeza, teria tudo isso em mente. né Eu acho que é, a ideia, de fato, é, é usar o smart money. Então, agora é uma hora que você, de fato, precisa acionar os seus investidores anjo para que eles possam, de fato te ajudar nesse momento, que é um momento de uma crise muito aguda. né? Legal, gente. A gente tem um terceiro tema que a gente pode explorar um pouco mais rápido, né, que a gente tinha colocado, é que o mundo inteiro mudou é, por conta da crise do Covid. Né? Então, a gente tem é, negócios que estão se transformando aqui no momento, e aí a gente precisa entender um pouco mais sobre cada uma das redes, como vocês estão fazendo para continuar as atividades é, e continuar fomentando o empreendedorismo, continuar engajando novos investidores e trazendo mais capital, mais pessoas boas para as suas redes nesse momento de covid. Né? Acho que no GVM, por exemplo, assim como imagino no lado de vocês, a gente tem feito todos os fóruns de investimento online, mas queria pegar um pouco mais as nuances aí do dia a dia, né? começando pela Maria Rita. Pela Maria Lúcia, desculpa. Obrigada, Will. Bom, eu vou... Eu vou mais do que o dia a dia, eu queria lembrar os, os empreendedores que estão passando pela, pela Bootcamp agora, que nós, como MIT Anjos, fazemos parte de algo maior que essa associação de alunos do MIT aqui no Brasil. E a nossa agenda é a agenda do... É, para fomentar e amadurecer o ecossistema de empreendedorismo, tá? com muitas outras atividades. E, e esse é o um momento, principalmente para as startups, early stages, que se elas focarem numa solução bem específica, um problema bem específico, com uma solução específica, seja na área de engajar com o consumidor, seja na área de eficiência operacional, é, automação de processos, soluções mais lean, mais limpas, ou até mesmo novas novos mercados que não existiam antes, esse é o momento que as grandes corporações vão precisar das startups. Seja através de um piloto ou seja através mesmo de soluções um pouco mais maduras para elas colocarem na sua operação. Então, é uma grande oportunidade de corporate venture se encontrar com as startups, mesmo em estate, né estate. Uh, e aí, nós como é, com essa nossa missão de give back to Brazil, devolver o Brasil um pouco de tudo que a gente recebeu lá no MIT, por uma feliz coincidência, nós vamos fazer um grande evento no segundo semestre, que vai ter um momento para as startups e um momento para os corporate ventures, para a gente trabalhar essa intersecção. E aí eu acho que vai ter uma oportunidade muito grande de trazer esse encontro e mais oportunidade para as startups que estão, inclusive, no GoodCamp. E aí, são são eventos que a gente faz, aberto a todo mundo, não é atividade do Anjos como investimento, é uma atividade que a gente vai fazer para realmente fomentar, trabalhar o ecossistema, e a gente está com uma feliz oportunidade que é a nossa agenda no segundo semestre e vai cair que nem uma luva. Para o momento que a gente está. Então, já temos professores do MIT confirmados, que vão vir para isso, e a gente vai ter duas sessões, dois momentos, né, deste evento. Vai ser um evento de tarde e noite para trazer isso. E, se Deus quiser até lá, a gente já vai estar com essa questão de, de isolamento resolvido. Então, aproveito para fazer o nosso marketing, né, e que é isso que a gente está planejando de maior impacto para o ecossistema. legal obrigado Maria Alice. Rubens já que a gente criou uma nova ordem você quer dar um pouco da sua perspectiva por favor é, tem que se adaptar né que nem startup <risos> então é a primeira coisa foi tudo online né obviamente que foi uma experiência nova tinha uma resistência grande do da gente fazer sessões online mas isso foi superado né? no entanto isso aí acaba criando uma dificuldade que nós estamos lidando que você perde aquele olho no olho com os fundadores que é tão importante na tomada de decisão principalmente nesse estágio da vida das startups onde você aposta muito mais no jockey né do que na do que na no, no cavalo né Quer dizer, a, a ideia você sabe que ela vai mudar ao longo da do percurso da startup então você, você acredita aposta muito no time mesmo e essa esse feeling pessoal você acaba num, ficando mais difícil online então esse é um é uma coisa que nós estamos estamos aprendendo a como como ter esse feeling online né? uh, agora nós temos usado o tempo também que uh, uh, o fato de as pessoas não estarem no trânsito Acabam dando um pouquinho mais de disponibilidade de tempo em alguns horários para as pessoas, é trabalhar na parte de treinar o investidor. Então, estamos trazendo muita gente vai fazer palestras para o grupo. Nosso grupo, apesar de ser formado pela por ex-alunos da Poli, ele é aberto. Então, nós temos tanto ex-alunos da Poli, como advogados, médicos, etc. Então, nós temos usado esses momentos para dar um treinamento, tanto como investir em startup, como para entender algumas tecnologias que as startups são fundamentais para as startups. E, por último, a gente tornou os eventos muito mais frequentes. Os eventos ao vivo são caros, difíceis, complicados de organizar. Né? Já os, feitos, os eventos online eles são muito mais simples. Então, isso daí aumentou, aumentou muito o ponto de contato com os nossos, com os nossos investidores, entre eles e, e entre eles e startups. Legal, legal. interessante, Rubens. Vlado, você quer trazer um pouco para a gente como que a gente tem feito lá dentro? Will? Do de Vlado. É, você pode dar para a gente um pouco de como que a gente tem? Perfeito, gente. Bom, primeira coisa é assim, eu acho que o coronavírus foi uma espécie de um freio de arrumação, porque eu acredito que, que é uma coisa interessante, gente, porque é, sempre que, na, nos na últimos 20 anos, sempre que a tensão mundial chegou num ponto insuportável, Veio alguma coisa, eu não estou falando isso com questão de religião nem filosofia, nada, é uma constatação. Isso aconteceu em 2001, aconteceu em 2008 no subprime, que era uma, que foi uma crise econômica, e agora com o coronavírus. Eu acho que o coronavírus, quer dizer, tá todo mundo sofrendo muito, mas eu acho que o coronavírus foi uma espécie de freio de arrumação. Assim, sabe quando fica aquele pessoal amontoado atrás do, do, de, de ônibus e a e, e frente livre? O motorista dá uma brecada, o pessoal toma um baita susto e depois se acalma. E, e eu acho que é isso que tá, vai acontecer. Quer dizer, nós estamos num momento assustado, mas tá, estamos criando um monte de coisa. Eu acho que de, de tudo que está acontecendo, a questão da solidariedade entre pessoas e relativamente também é, colocando lá para dentro do, das redes de anjos, por exemplo, na GV Angels, a gente. Davam, a gente dava um atendimento razoável, dentro do que dava, acompanhava as startups, eles mandavam relatório mensal, tinha reunião bimestral trimestral, mas agora está muito diferente. Agora a gente está dedicando 80% do tempo nosso a atender as startups. Isso foi decorrente da crise. Provavelmente não, não, está, não estaríamos fazendo isso com essa intensidade se, se não tivesse ocorrido. Então, eu acho que no final, pessoal, nós vamos sair dessa crise bem melhor do que nós entramos. Isso vale para investidores, vale para startups. Eu acho que é uma coisa que eu, de novo, falando para os investidores, é o seguinte: eu acho que é muito importante ficar perto das startups não agora que isso inclusive agora também mas também no futuro então esse assunto da GVR, que agora a gente está com um tour de force lá atendendo as startups falando falando quase que diariamente com elas é claro que na hora que a coisa normalizar nem eles vão querer que a gente fale diariamente mas a gente precisa sair isso eu conclamo as redes de investidores fazendo depois que tudo isso passar Manter essa coisa boa de, de dar respaldo e acompanhar de perto as startups. Então, eu acho que isso é uma coisa fundamental. Melhor até do que estar tá dando medida à prática, eu acho que é uma, é uma coisa que, já que eu estou tendo a oportunidade de falar para bastante gente aí, conclamando os investidores a continuarem muito perto das startups. Obrigado, William. Eita. Legal, Waldo. É, queria aproveitar, então, é, Ivan e Guilherme, para vocês falarem um pouco sobre como a Fé Angels tem tratado a isso. Acho que é uma oportunidade, vou tomar liberdade aqui, é uma oportunidade também para a gente rever procedimentos, um pouco do que o Rubens falou destacando. Eu acho que você ter palestras interessantes até para você fomentar o próprio Anjo, né? então, no caso... Exemplo, o exemplo do Rubens foi deputado da Poli, mas eu acho que é bacana também a gente verificar procedimentos, por exemplo, quando a gente vai investir numa empresa, é, o que a gente busca, o que a gente vai atrás, uma diligência, quais são os detalhes, isso para o investidor e também para a investida, para a startup. Então, é, é um momento de reflexão, já que está todo mundo em casa, vamos estudar um pouquinho melhor o que, que o investidor procura. Quais são os instrumentos que você vai usar para o meu investimento? É um contrato com, de mútuo conversível? É uma fac? O que, que, o que, que melhor encaixa para o, seu, para o seu objetivo? Existem diversos instrumentos, diversas estruturas, é, mas, obviamente, tem que encaixar no, no modelo que o investidor aceita e o que a investida, a startup, está buscando. que melhor é, cai aí na, sua, na sua pretensão? Então, você pesquisar, estudar, arrumar a casa, né, eventualmente, já que... Já que está todo mundo é, com, com volume aí de, de trabalho, a é, até alto, mas é, eu sendo obrigado a ficar em casa é, sem, ter a, sem ter a interação da startup dia a dia, acho que é legal a gente arrumar a casa, e eventualmente arrumar os contratos, arrumar a estrutura, arrumar o financeiro, é, para justamente, quando for buscar um investimento, é, não perder tanto tempo com a organização, com procedimentos burocráticos. Então, eu acho que é um momento de reflexão, muito do que o Vlado falou, eu concordo plenamente com o que o Vlado falou, acho que é um momento de reflexão de, do investidor, é, da startup, é, do ecossistema, é, eu acho que assim, todo mundo fica interessado no investidor, porque, obviamente, o dinheiro e o smart money é, ajuda também, é, é, é algo que todo mundo precisa e demanda agora, mas é interessante também é, para a startup refletir, o que eu estou fazendo, entendeu? É, é um pouco do que, uh, será que pivotar agora? Será que é a hora? Acho que não, entendeu? Será que insistir num produto que tá, tá, você está tocando? Às vezes é, é, é o foco, ajustar aqui, ajustar a, a colar. Então, assim, é um momento de, de, de reflexão, buscar investimentos. Ainda tem, eu acho que não é um fim, pelo contrário. Obviamente, se você for atrás, vá com mais munido, com mais informações, mais transparência. É, vai buscar é, informação com, com, com pessoas que já investiram Bom, O está aí, o Valdo já vendeu Uma empresa, eu acho que é um baita contato Para poder trocar uma ideia O Guilherme é um especialista Na área de, de Venture capital, na parte jurídica O Rubens é um crânio na parte de, de, de Finanças, esse é um grupo Que pode se ajudar, mas tem diversos Outros, e aí assim pessoal tá, participa do, do, do, De algum grupo de anjos Geralmente essas pessoas têm um interesse é, natural o investir. Por consequência, é, sabe um pouquinho e pode ajudar um pouquinho também. Então, eu acho que, é, voltando, amarrando, é, eu acho que é o momento de, de reflexão também. É, pisou no freio? Ah, você foi obrigado a pisar no freio? Então, vamos refletir. O que, que eu preciso fazer? Legal. Você traz um pouco, Guilherme. É, eu acho que o, o que o Vê colocou ele foi perfeito. Eu até ia contar a história de que é, eu tenho alguns alguns clientes startups que uh, já me falaram que estão uh, pivotando, estão criando novas linhas de negócio, outros produtos uh, durante essa crise, para que possa já, já pensando em novas oportunidades, novos mercados que a gente nem sabia que existiam, nem imaginava, né? Então acho que é, eu enxergaria essa crise é, não somente como um momento de freada, de arrumação, mas também como um momento de enxergar novas oportunidades, é, porque você vai ter uma mudança dramática da, da forma como as pessoas uh, trabalhavam e viviam, no geral. Né? E você vai achar diversas novas dores, uh, ou dores que nem tinham sido atacadas ainda, que você pode atacar. Então, acho que esse é um momento também interessante. Quem tiver com algum tipo de de caixa ainda disponível e tem a runway para sobreviver mais tempo, acho que pode ser um momento também para se arriscar e, e, e tentar encontrar novas oportunidades de negócio também. Legal, pessoal. Então, a gente está com várias perguntas aqui no, no YouTube, né? Essa transmissão está sendo espelhada no YouTube. E eu vou trazer algumas perguntas do, do pessoal. É, a ideia é que a gente consiga, para otimizar o tempo, enviar uma pergunta para cada um dos panelistas, tá? Então, seguindo a, a mesma ordem que a gente tinha, queria puxar aqui uma primeira pergunta, é, vai para a Maria Alice, no caso. O é, que, que você acha, até foi um ponto que o Vlado trouxe, né é, sobre a questão de colocar um pouco mais de alavancagem na operação dessas startups, né? Pensar em dívida, pensar em venture debt, pensar em formas mais interessantes que não vão comprometer o capital dessa empresa numa rodada desfavorável nesse momento de pandemia. Maria, se você puder trazer um pouco para gente. Eu acho que é uma coisa que deve ser, sim, considerada pelas startups, porque para evitar uma diluição uh, antes do tempo, porque às vezes as startups ainda não estão no momento de fazer uma próxima rodada, mas em função da situação atual podem ficar curtos de, de caixa. E isso é uma modalidade que está se concretizando sim no Brasil, com algumas oportunidades muito boas. Também às vezes, existem oportunidades de incentivos incentivos, seja talvez verbas de PIB, que vão fazer com que você tenha outra entrada de capital que não vai comprometer seu captape são capitais mais baratos do que, efetivamente, você fazer um, uma rodada de aporte. Porque também uh, o aporte serão mais... Vão passar um crivo maior nessas avaliações em quem vão investir. Ou vão trabalhar com ativos baratos, ou seja, uma startup vai estar com uma valuation mais barato, então faz sentido entrar. Ou vão ter um crivo muito grande. Né, para poder entrar numa startup. Então, acho que é um momento muito oportuno. E também, acho que ficar ligado em anjos, que tem como intuito devolver algo para o Brasil, e empreendedorismo é, é uma das grandes soluções para o Brasil, eu acho que também é uma oportunidade. É, talvez não seja tanta oportunidade para um crowdfunding, porque aí o smart money não vem tanto. Né? É, vem só o dinheiro, e deve estar tá faltando agora esse dinheiro nessa situação. Então, eu acho que existem oportunidades que devem ser vistas, sim, capital, mais barato, e que vai evitar uma diluição antes do tempo. Legal, Maria, obrigado. É, a próxima pergunta, é, eu vou mandar aqui, pelo Carlos Henrique Fagundes, né? É, e aí a gente pode ter Rubens respondendo, Rubens, o que são os principais fatores observados por um investidor anjo na hora de investir numa, numa startup early stage? Né? O que, que é o mínimo de tração que essa startup tem que ter, na opinião sua e do, do Pauli Angels? Nesse estágio que a gente uh, analisa startups, uh, a gente olha muito... Eu, eu diria que 60%, 70% da análise é em cima do time de empreendedores. Né? O com o esse time é forte em termos de é, não só trabalhar junto, mas trabalhar cada um, é, respeitando as competências dos outros membros do time, é, capazes de ter uma postura equilibrada nas... Uh, centenas de dificuldades diárias que uma startup tem que encontrar, né? e, então, esse, esse, essa aposta no time, vem num time, é, é, é 60%, 70% da análise. Agora, nesse momento, a gente também está olhando uh, uh, se a startup está alinhada com as megas tendências, né? e se não está, o que está fazendo para se alinhar. Então, você hoje tem, claramente, algumas coisas que uh, uh, aparentemente são uh, mercados que cresceram, vão crescer muito, e outros que vão encolher. E, uh, então, esse alinhamento de megas tendências com mercados grandes é outra coisa que a gente, a gente está olhando nesse momento. Então, são algumas... Agora, de uma maneira geral, vamos voltar para o básico. né 80%, 90% das startups, por definição, porque elas não são uma, uma pequena empresa uh, tradicional, são, é um empreendedorismo disruptivo, então, uh, 80% ou 90%, da startup estão testando hipóteses que não são validadas, isso com coronavírus ou sem coronavírus. Então, é um, é um, um processo uh, no mundo de startups, e, uh, a falha e o aprendizado com a falha é a norma. E o coronavírus só está deixando um pouco mais evidente quem tem capacidade para uh, testar e, e, e ajustar suas ideias para a realidade do, do mundo. Então, esse, esse é outro princípio que a gente olha, né? o que, o, a capacidade de entender essa dinâmica do, do empreendedor e se ajustar a ela. Legal, Rubens. É, acho que a próxima pergunta para o Vlado é a pergunta do Fábio Souza. Né? Ô, Vlado, você acha que uma história popular que a gente sempre teve na Custel, de que tem mais dinheiro do que bons projetos ainda é uma realidade nesse cenário, né? É, queria que você passe um pouco mais sobre isso. Will, eu não posso dizer nesse momento, quer dizer, nesse momento eu não sei o tamanho do dinheiro, o, da, o tamanho do dinheiro que, que, que vai ter. Habitualmente é assim, e isso aconteceu, quer dizer, eu estou desde... Eu é, estou desde 2013 no ecossistema. sistema. A coisa mudou demais para melhor. Quer dizer, é, 2013, 2014, que foi o primeiro ano que eu fiquei no ecossistema, é, tudo muito incipiente. É, 2015 melhorou, quer dizer, veio veio melhorando. Então, eu acho que é inegável que a qualidade. Mesmo a GV Angels, a GV Angels foi fundada em março, abril de 2017. A qualidade ah, falando para o Fábio para todo mundo, é, a qualidade das startups vem melhorando consideravelmente. Eu diria que de 2017 para 2019 teve um salto muito grande de qualidade, mais do que de 2015 para 2017 e muito mais do que de 2013 para 2015. Então, eu acho que estão melhorando, sim, as startups. É, eu não posso falar muito sobre o dinheiro, mas eu acho que Sempre terá dinheiro. Eu não acho que. Quer dizer, o Brasil hoje não é, não, é, não é o mais importante do mundo, mas tem sua importância. Quer dizer, na, na América Latina, é, é, uma, é o maior ecossistema, é muito menor se comparado com os Estados Unidos, alguns da Europa, tudo, mas não deixa de ser importante. A gente não pode esquecer, e os investidores não podem esquecer também, que o Brasil é um país de 215 milhões de habitantes, tem petróleo. É, tem uma agricultura exuberante e tem água. Então, a gente não pode esquecer que nos próximos 20, 30 anos, a importância do Brasil, se, se tiver governo minimamente razoável, vai aumentar muito. Então, a tendência, voltando à pergunta do Fábio, a tendência é que venha cada vez mais dinheiro. Que tinha um número que era é o seguinte, em 2018, 2017, a Índia recebeu 11 bi de dólares de investimento. O Brasil naquele ano recebeu 1,5. O ano passado, eu não sei quanto a Índia recebeu, mas o Brasil recebeu perto de 5,5, 6 bi de dólares. Então, eu acredito, viu, Fábio? Eu acredito que a gente vai ter dinheiro e, e, e a qualidade das startups estão, estão cada vez melhor e eu pudesse agregar, acho que também a gente tem que é, lembrar, posso agregar algo? A gente também tem que lembrar é. que os fundos uh, VCs estão com muito capital. Agora, eles vão dar uma segurança, vão, ser muito, uh, vão ter um escritinho muito grande, mas após isso passar, vai ter muito dinheiro no mercado de novo. Além do, do potencial Brasil, mas os fundos que, de VC que estão alocados para a região vão estar com muito dinheiro para alocar. Então vai ter mais dinheiro também desses players. Desculpa, William. Interromper. Não, legal, é, é isso. Eu acho que até para agregar um pouco de notícia fresca, o Copom reduziu a Selic para 3%, né? Então, se a gente está falando aí de inflação de 3,54%, as pessoas vão ter que colocar esse dia para trabalhar. Vai ter dinheiro para um projeto, projeto bom aí. É, seguindo a ordem das perguntas, a ordem aqui a primeira que vem, a é, primeira alocada aqui na ordem, é, do, da Larissa Reis, né, falando um pouco sobre as oportunidades de investimento em startups de impacto social, é, principalmente que ela trouxe a questão de soluções high touch, no momento tão low touch. É, queria, então, adereçar essa pergunta para o Ivan, Ivan se puder agregar um pouco sobre negócios de, de alto impacto, se você tem algo para acrescentar, e se eu alguém quiser que, complementar, eu acho que é o momento, né? Então, assim, a gente está num momento que a gente vê que a gente precisa de, da, da, da solidariedade do, de, de todos, um momento que extraordinário no mundo porque eu nunca desde que eu nasci tive uma situação como essa então achei muita gente aí está enfrentando algo semelhante pela primeira vez também então com tudo que vier com esse viés é, social é, obviamente é o momento certo na hora certa é, eu graças assim tive uma oportunidade muito bacana de trabalhar em alguns projetos que tem esse viés social. Então, por exemplo, fintechs sociais, com fornecer dinheiro para projetos sociais. Então, o objetivo, o que você faz com o seu dinheiro? O seu dinheiro nutre o quê? Então, é muito bacana. Então, projetos que são agora são novos, né? foram lançados há pouco tempo. É, não tem aí tem dois no máximo dois três anos. E, e são projetos que estão amadurecendo, então eu vejo que tem espaço. Agora, mais ainda, é, qualquer tipo de projeto que tenha um pacto, tem um viés social, é o momento certo, porque tem demanda, né? a gente tem uma, uma necessidade, uma demanda gigantesca nesse momento especial do, do, da humanidade. Então, assim, quando você tem é, demanda, tem interesse, tem, tem esse aspecto que tem gente que, preocupada em colocar dinheiro em projeto desse aspecto desse tipo é, eu acho que sempre assim, vai, vai ter busca aí o investidor interessado é, obviamente é, empreendedor que, que tem esse viés tem aí um, um público alvo que vai ter demandar o, o seu serviço então assim é é o momento então mais do que nunca esse é o momento para ter as soluções um pouquinho do telemedicina, um pouquinho de logística, tudo que tem esse aspecto tem, sim, um futuro, e agora mais do que nunca vai ter demanda. Pode, complementar... Legal. Estratostar o tempo é o seguinte, porque esse é um assunto muito é, caro para mim, muito, que é muito é, que gosto muito de falar. eu Acho que a gente está vivendo um novo momento da sociedade brasileira com muita filantropia, muita filantropia que nunca aconteceu antes, Uh, sabemos que investimento em impacto é diferente de filantropia e é diferente de um investimento nas empresas tradicionais, mas acho que nessa visão do, de uma barreira aí de contenção, da gente refletir, a gente vai ter uma mudança grande nesse sentido no Brasil, uh, principalmente em função da discrepância social que a gente tem, econômica social que a gente tem. Então vai ser um momento muito oportuno que as pessoas vão passar a pensar um pouco diferente. Então eu espero até que isso já esteja acontecendo, que está começando um pouco pela filantropia, mas precisa ir para o empreendedorismo também. Né? Então acho que a mensagem só pode ser positiva no momento desses. Beijo, Maria Alice. Maria é Alice, é, existe... bem legal e agora fomentou. Então, eu sou também um baita de entusiasta. Tanto que já fiz projetos assim, já tentei ajudar em, em, empreendedores é, com projetos assim. E o que eu te falo, assim, acho que é, é positivo, é mais um reflexo, alguém comentou assim, que a, vai ter uma nova mudança aí do cenário é, brasileiro e até mundial, é, de investidores, de empresas. Eu falo, eu, eu, eu não tenho dúvida que consequências positivas Desse, dessa pandemia vão, vão acarretar, por exemplo, o surgimento de mais e mais é, fomento de iniciativas é, com impacto social, visando o próximo, visando é, aqui que eu disse um exemplo o que você faz com o seu dinheiro uma fintech coisa mais capitalista do que emprestar dinheiro é, não é o que você faz com o seu dinheiro o seu dinheiro nutre o quê nutre coisas positivas nutre coisa boa investe em empresas preocupadas em, em trazer benefício para a sociedade então, eu acho que essa pegada vai ter cada vez mais demanda. E eu concordo plenamente com o que você disse. Ah, obrigado. Queria fazer aqui, então, a, abrir uma pergunta para o Fábio Zopp, é, para ele acrescentar aqui na discussão. Fábio, você quer fazer? Você me... Maravilha, obrigado, William. Na verdade, é, quero fazer uma pergunta bem recortada, né? É, para que você distribua, pelo menos para, para, para dois do que você de quem você gostaria, né de quem você achar conveniente, né mais do que eu escolher. É, mas antes de, de comentar, de falar ela, eu queria só atender a todos do Bootcamp, porque é, cerca de 350 empreendedores são do Startup SP, programa ao qual todos vocês já colaboram com mentoria, né é um programa estruturado, já está na fase de de validação de MVP e daqui para julho para validação do modelo do negócio para ter a primeira, as primeiras notas, né? Mas uma grande maioria a gente já passou de um mil inscrições, né? É, a gente não sabe o perfil. Então eu gostaria de, de atender a todos, né? Com essa minha com essa minha cola e aí fazer a pergunta ao final. É, primeiro que investi, investidor de fato não investe em ideias, né? Ou mesmo startup sem validação do, modelo do negócio, né? Eu até postei aí no no LinkedIn, no LinkedIn, no YouTube, um link para ver a questão visual, né? O investidor anjo, de fato, né? Nós estamos falando aqui com o PIT, né? PIT Day, Pitch Night. É, existe um processo estruturado, é preciso entender isso, né? É, diferentemente de um mentor, seja do Startup SP que vocês venham, ou qualquer outro tipo de mentor que acompanha o desenvolvimento é diferente, né? é, investe em execução, em resultados mensuráveis. Acho que é preciso deixar claro para os participantes que nós não conhecemos o perfil e que tá aí assistindo uh, e prestigiando a gente. Né? Então, é, dito isso, é, é preciso saber diferenciar aí essa questão de dinheiro de capital, né? gasto de investimento. Então, aí vai minha pergunta. É, num processo de duo, seja da GV, Angels, da MIT, da, da Polio mesmo, da FEA, é, todos os dados que as startups fornecem, né, para que vocês façam o screening aí necessário. É, é, sobre olhar de onde esse capital ele vai ser investido, como que é avaliado pelos anjos. Então, exemplo, ah, eu quero X mil reais ou milhões. Ah, eu quero X% aplicado numa aquisição de capital intelectual fundamental, ou aquisição de equipamentos e tal. É, o que, que é bom, ruim, enfim, o que que é aceitável, não aceitável. Se puder é, ter essas duas respostas para que é, os participantes possam ter uma, uma dimensão, né, é, do que que é factível e não é. Acho que respeitando a ordem, né, a gente pode direcionar para o Milério falar um pouco. Entendi o que você que saber ali na do dele, gente, que que foi ser olhado, user proceeds e tudo, né? Então se você puder trazer para a gente, Pierre. e aí se alguém quiser acrescentar bem rápido. Uhum, claro. Acho que a é, é, destinação dos recursos, de fato, é, é um ponto importante e, e na minha experiência, quando a gente está desenhando essas transações, você sempre tem uma uma discussão ampla a respeito do, do plano de negócios, que inclusive, em, em certas transações, em estágios um pouco mais avançados, fica até como um documento que ele é anexado ao pacote de documentos de investimento. Então, uh, essa discussão, com certeza, ela acontece, ela é importante. Uh, uh, e, e um dos pontos né, que você mencionou de due diligence, é, você sempre faz, quando você está olhando uh, o investimento na empresa, uma auditoria contábil financeira e de rotinas, e uma auditoria uh, jurídica que olha muito mais a situação Uh, uh, de, de contingências materializadas da empresa. Ou seja, tem contencioso em andamento, tem processos. Uh, se for uma fintech, está operando de acordo com as determinações do Banco Central. Se for uma, uma health tech, está respeitando, por exemplo, a diretriz do CRM. E por aí vai. Tá? Então, uh, você tem que olhar de um lado, né, como você vai alocar os seus recursos para que uh, a startup consiga... É, atingir os objetivos daquela rodada que ela está captando, ou seja, ela vai expandir as operações, ela vai para outras cidades, ela vai contratar 15 desenvolvedores, ela vai contratar um time de vendas e você tentar estipular isso, né, num plano pelo menos é, para os próximos 12 meses, é difícil estipular para os próximos 5, mas tentar estipular para os próximos 12 meses ah, e por outro lado pesar é, se o que foi feito até hoje pela startup gerou perdas, gerou potenciais perdas, gerou Contingências gerou um passivo que pode muitas vezes afugentar o investidor, então a, a dica que a gente dá também para startups acaba sendo sempre tentar deixar sua, sua, sua empresa, seu negócio redondo, seu, é, é, respeitando as normas e as leis, para que depois você não perca valor no momento que você estiver negociando com o investidor é, em uma rodada, em uma captação. Fábio, posso falar um pouquinho? É, eu tive uma experiência pessoal. Quando eu mantei a minha startup, era uma startup de tecnologia. E eu não sou de tecnologia. Quer dizer, eu tive a ideia, me associei com, com o pessoal de tecnologia e, na época, existia um desprezo muito grande pelo, pelo, pelo bons princípios de, de, de, de gestão financeira da empresa. Mais no sentido de, de não ter orçamento não ter contabilidade, eu sempre dizia para o pessoal que eu tinha trabalhado muitos anos de M&A e a perda de preço que uma startup tem pela desorganização na questão de orçamento, coisas que, que geralmente o pessoal de finanças valoriza mais. Eu sempre brinco que o pessoal de finanças é meio comodante, não é difícil de arrumar, é difícil de arrumar CTO. Mas aí, é, e eu batia muito nisso. Eu, eu batia muito nisso, o meu sócio falava ah, mas quanto é que custa um controller? Eu falava, custa X. Ele falava, ah, mas com esse X eu contrato meio, meio, é, meio Java. E eu dizia, gente, eu trabalhei com a Menei, eu sei o quanto a gente perde de peso. E conseguir, é, e conseguir enquadrar a coisa. Então, quando no terceiro ano o BTG Pactual entra um sócio da empresa, minoritário, Valorizaram muito. Então, eles olharam aquilo, quer dizer, mas dealer, eles queriam demorar aí três meses, eles fizeram em duas semanas, porque estava tudo arrumadinho. Quando a Accenture entrou para comprar, estava tudo arrumadinho, porque a VTG tinha entrado, também era organizado. Então, gente, eu acho o seguinte: a questão de organização, de, da questão de contábil, que muitas vezes o pessoal de tecnologia não, não, não, não, não valoriza muito. Então, eu estou me dirigindo até às startups de tecnologia. No sentido de que valorizem a organização de, de, de área financeira, contábil, porque é uma, coisa meio, é uma coisa meio que não é valorizada. Então, se eu puder de deixar uma, uma mensagem para o pessoal que está assistindo, que são de startup, não, não relegue essa questão, começa desde o começo com a coisa arrumadinha e tudo, porque lá na frente perde preço na hora que for vender, se não tiver arrumado isso. Obrigado, Fábio. Legal, Vlado. Então, acho que com esse, com esse ciclo de perguntas a gente consegue aqui encerrar o painel. É, queria agradecer a participação de todo mundo, a participação da Maria Alice, do Vlado, do Ivan, do Rubens, do Guilherme. Queria agradecer o Fábio Zopi pela organização, pelo convite, né, por ter convidado a gente, e convidados das outras redes. É, queria agradecer todo mundo que está assistindo a gente. É, vou passar agora para o Fábio para passar um agradecimento especial, mas também agradecer toda a equipe do Sebrae, toda a equipe dos Givêndios que ajudou também aqui na organização, o o Felipe, estavam ali coordenando tudo também, tá bom, gente? É, Fábio, pode assumir. Muito obrigado também pelo convite para mediar. Fábio, obrigado. obrigado. Oi, Vado. Posso falar 10 segundos? Opa, quase. Claro. É, é, foi muito bem o que o William falou, porque eu tô, estou tô dentro do, de tudo que o Sebrae me convida, eu faço, porque eu acho que eu tenho que minimamente, eu vendi a empresa, ganhei grana e tudo, e eu acho que minimamente o Sebrae faz um trabalho fantástico, então eu, eu dou como prioridade máxima as minhas participações no CEDAR, Startup São Paulo, Júri, Mentoria. Então, Fábio, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí, você, a esse monte de pessoal guerreiro aí. Então, eu, eu agradeço muito também, em nome do ecossistema, o que, que vocês têm feito pela gente, no final de contas. Opa, obrigado, a... não, Fábio. Não por isso, eu, Vlado, sem palavras aí. É, é, William, obrigado, Vlado, a Maria Alice, é, o Ivan, né, o Guilherme e o Rubens. É, sem palavras, é, porque é, não só essa, essa consolidação né, de, de investimento anjo a, a, a, colocado no momento específico, mas também aberto, né, algumas perguntas foram é, aqui é, para vocês terem uma ideia, né, é, participantes e também o, o, os nossos convidados, né, uma preocupação muito grande, mas muito grande mesmo. Né? O Sebrae ele está é, focando os esforços em empreendedorismo mais tradicional, porque é a grande maioria aumentando de um bilhão para 12 bilhões né o crédito via FAMP, né que é um fundo avalizado e tantas outras atuações mas nós da unidade de inovação e tecnologia estamos muito preocupados e a intenção de abrir esse bootcamp para todos né para esse mais de um mil foi justamente não contribuir com um possível apagão né ou pelo contrário estimular né usando aí a as credenciais do Sebrae e também usando as credenciais de vocês, investimento do Anjos, né? Porque é, esse cisne negro que nos espera, que a gente não sabe o que pode acontecer, é, é muito é, ruim para todos, para todos, né? Em nível país, e nível é, pessoal, porque o Sebrae, ele, ele, o startup SP, né? Ele está numa fase de escala, né? Junto com qualidade, é, num programa já consolidado há três anos e meio, né? Então, imagina isso, e eu estou falando de repente de outros Sebrae, Startup SC, né, conversando com meu colega Alexandre e tantos outros, né? Imagine um apagão nisso e perder nossas sinapses, né? É, nós, se nós não tivéssemos essa parceria e tantas outras, né? Por outro lado, os unicórnios, é, numa questão de competitividade, obviamente, tá demitindo 25%, 50% do time, né? Olha o middle que sobra, né? o pouco que sobra de um, de um ecossistema de, de inovação, né? de, de, de startup. Então, a nossa preocupação é da total condição em early stage, por isso da, da importância aí da, das ideias né? nesse bootcamp, para continuar é, esse processo. Né? Os, os, as inscrições de Startup SP estão abertas para o segundo semestre. A gente vai rodar em, em, em mais de uma dezena de, de, de cidades, né? e mesmo online porque a gente conseguiu se, se adaptar né assim como todos estão né? vocês estão é, adaptando né a, a, aos pitches e também as avaliações né então é, acreditamos que com esse com essa iniciativa né desse desse de, desse webinar aqui no Bootcamp que vai estar gravado disponível né é que seja um disseminador que a gente não a gente contribua com esse não apagão né então eu queria agradecer los mesmo é, dessa robustez, né? essa, dessa quantidade de informações, e que vocês, aí, empreendedores participantes, né? seja do Startup SP atual, é, seja, enfim, do ecossistema, possam fazer bom uso, né? utilizar as redes, conforme foram, foram falando, fomos falando né? e, e continuar essa, essa luta que a gente precisa vencer aí. Obrigado novamente a todos. E partindo agora, então, para o já para o encerramento, né? eu queria só é, é, alertar aí, né, a, a questão do, do dia de amanhã, que será bastante intenso, assim como hoje. Né, Sandro Magaldi, da, da Meu Sucesso, vai estar com a gente. A Bruna Lozada, professora fantástica de finanças para a Startup da São Paulo Escola de Negócios. Né, o Daniel Castelo, mentor da Endeavor, construindo um time fantástico também, a questão do, do time, né, a questão de pessoas. É, o Alessandro NG, né, a qual nós rodamos um design sprint é, no startup SP, vai falar de, de business design, service design, é, mais um case aí com duas startups de, de sucesso, né? O de, de destaque nosso aí do, do startup SP é, o Thiago Cunha aí, meu colega de Sebrae Nacional, né, parceiro aí também de trabalho no Nova Bra a qual a gente, do Sebrae São Paulo, participa né, com essa conexão em inovação aberta. E finalizando, no dia de amanhã, é, com um grande parceiro também, de longa data, Ricardo Correia é, da Humper, né, contando aí como ela, ele construiu essa agora Scale Up e como tem sido para ele esse momento. Então, a gente é, aguarda aí amanhã, ansiosamente, com um bom descanso agora à noite e é, uma boa noite para todo mundo. A gente se vê amanhã com bastante saúde, se Deus quiser. Obrigado.